Salve pessoal, vocês estão bem? Espero que sim, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos a mais um vlog, espero que vocês estejam escapando ainda, beleza? Estão escapando? Então espero que sim. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o discurso do Lula após a invasão dos três poderes e claro, finalmente vou fazer meu vídeo de indicações do que eu andei lendo aí na virada do ano, tá bom? Porque o país não deixou a gente falar de livro até agora, cada dia tem uma, nova, né, uma novidade aí e a gente já vai fazer um pleonasmo aqui, nova novidade. Cada dia tem isso e a gente acaba não falando da literatura, das coisas que a gente gosta também, que a gente ama, né? Beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal se você gostou do vídeo ou vai gostar do vídeo, sei lá, no futuro do pretérito do presente. Beleza? Bom, o discurso do Lula, pra mim, foi muito importante junto aos 27 governadores. Inclusive o pessoal fez uma polêmica aí que o Tarcísio não ia estar lá, certo? E o Tarcísio acabou estando lá, né? Foi citado várias vezes e tal. E, e o Lula tem esse, essa coisa da coalizão, né, mano? De fazer um governo de junção, de coletivo, o cara veio das bases de coletivo. O que me impressionou muito no discurso foi ele também se referir aos caras da invasão como aqueles caras que são manipulados, porque é o que a gente viu ali, a gente viu, mano, beleza, tem muito cara de classe média, tem muito cara empresário, tem muito isso e aquilo, mas também tem muita gente quebrada, mano. Tá ligado? Dá pra você ver, mano, você olha pro cara ali. E você fala, mano, esse cara aqui é de quebrador, outro tá ali. Você vê as camisetas, né? Eu, eu analiso pelas camisetas, tá ligado? Camiseta de quebrada, camiseta de time, de várzea. Então, assim, a não ser que os caras estão bem despistando mesmo, tem uns caras de quebrada ali que foi usado manipulado também através das redes. É culpado do bagulho? Também é culpado, mano. Mas não é justo o cara pagar só e os caras que manipulou o bagulho, que é os cara, os formadores de opinião, não pagar. Inclusive, eu fiz um Twitter falando um pouquinho desses caras aí esses dias, certo? Vai passar batido, não. Tu tinha pediu pra sair da Jovem Pan, certo? Os caras que tá na gringa ali, ó, só apontando o tempo todo, alando os panos, esses caras aí, que tá o tempo todo apontando pra cá, pro Brasil, polemizando, já tá na hora já de cumprir cadeia. Demorou pra cumprir cadeia, beleza? Por quê? Porque aí faz essa massa de manobra aí, os caras vai lá tudo emocionado, sem pauta, que foi o que o Lula também disse e a gente sempre tá falando. Mano, os caras não tem pauta. As células, tá ligado, que se formam, principalmente militares aí, né, essas células fora do, do bagulho oficial, elas se tornam, mano, por causa que não tem pauta, mano. Aí os caras vão reivindicando o Estado, Estado próprio, tá ligado? E vai, vai comprando arma. E Eu falei desde o começo, isso é um perigo, mano. Já tem uns vídeos que eu tô falando, isso é um perigo. E não pense que isso vai desmembrar assim, não. O cara não vai acordar num dia e vai falar, não, não vou fazer mais reivindicação, a minha vida agora tá boa, é foda, mano. Outra coisa também que tem muita gente falando e que eu acho legal no discurso do Lula foi que muita gente fala assim, ah, é, é, os caras querem também, é contra o Estado, se a gente é contra o Estado, não, isso não é ser contra o Estado, isso é ser, tá ligado, contra nós todos, mano, porque eles estão lutando por algo que, mano, é um bagulho muito bizarro e até pro Arthur Lira, tá ligado, eu ia fazer um tweet esses dias aí, acabei desistindo que é muito corre, mas eu, eu vou falar aqui no vídeo, o Arthur Lira brincou com o fascismo também bacana, né? brincou os cara tava recebendo lá todo o dinheiro que tava recebendo lá dentro aí agora agora ele viu que o bagulho é sério não só ele como muitos lá dentro viram que o bagulho é sério falou porra nem todo o dinheiro que nós pegar vai pagar isso aqui mano vai pagar a destruição do nosso trampo entendeu então o capitalismo ele tem essa, essa questão né rapa de, de os cara vai recebendo dinheiro dinheiro dinheiro e vai se alto né mano a, a Antofagia, os cara vai se comendo aí vai se destruindo aí chega no limite desse aí é, eu achei muito prudente o discurso dele, tá ligado? Eu fiquei assim, impressionado pela calma, tá ligado? Pela ponderação, pela questão da, da, de puxar as investigações também. Podia ser um discurso voltado para o ódio, mas o veim já sabe o que está fazendo. Veio puxar o bonde, né, mano? De todo mundo poder comer um pouco melhor. Ele vem nesse bonde aí e ele está mantendo essa coisa, esse bonde e essa proposta. E eu acho importante depois terminar esse discurso dessa forma, do jeito que ele terminou, alinhando com os governadores, falando que vai visitar os estados, que vai trabalhar, coisa que o outro lá até agora, o outro coisa lá não trabalhou. né Então eu espero que o outro também seja exportado para cá, né até seja <risos> transferido para cá, de repente transferido até o gemado mesmo, que é o papel dele, que é o mínimo que ele pode pagar. E, e a gente sempre fica pensando, ah, e se desse certo? Não, isso tá em curso, mano. Os caras queimou a parte da marginal aí também. Entendeu? Tá em curso. Tem muito cara a essa hora nos grupos se orquestrando ainda. Os cara não entendeu que tem 1.500 pessoas presas lá que não vai passar batido. Entendeu? Até como exemplo para poder o cara não, não ter isso aí no, no o país não viver 4 anos dessa forma. Beleza? Porque depois dos 4 anos a gente não sabe mais o que vai ser, né? Aí eu quero dar umas dicas aqui também de livro. Beleza? Porque eu andei lendo uma, uma, uma, umas coisas bem legais de quadrinhos, de literatura. E eu quero começar aqui com quadrinho, Né, mano? Você sabe que a gente tem aqui a editora Comics Zone também. Mas eu dificilmente indico uns da Comic Zone, porque o Thiago faz esse papel muito bem. Embora saiu o bairro agora aqui muito bom também, a gente tá numa expectativa. E vai sair muita coisa nova esse ano, pessoal. Esse ano a editora aqui tá pegando fogo. Beleza? A gente tem, a gente comprou direito pra caramba, tá? Em janeiro já entrou comprando direitos também. Então tem muita coisa pra sair pra vocês, que a meta da editora da Comic Zone é a Bíblia diversidade. Certo? Eu andei lendo André Kitagawa, Chapa Quente. Certo? Fui lá na Banca da Monstra, lá na CCXP, né, mano? Fui lá visitar a Banca da Monstra e tava o André Tagal conheci ele pessoalmente. e vou falar para vocês, não aceitei ganhar de presente. Desculpa, não aceito. Um quadrinho dessa qualidade aqui, a gente tem que comprar, mano, tá ligado? A gente tem que comprar. Como que a gente, ter os amigos, vai ficar pegando tudo de graça, tá ligado? Eu, eu, eu, mexe, aceito presente, valeu e tal, mas... Esse aqui eu falei, mano, eu vou comprar porque é um trabalho... A monstra tá fazendo um trabalho muito importante. Aqui tem um autógrafo dele pra mim aqui, ó. Ele fez um, um bichão monstrão aqui, ó. Grande Ferrez, valeu. Obrigado, Kitagawa. Muito gentil lá no estande. E todo mundo ficava, Ei, você não vai na banca do Gui? Não vai na banca do Gui? Eu falei, porra, vou ter que ir na banca do Gui logo nos primeiros dias. Deu um enrolado nos primeiros dias por causa do meu estande. Mas apareci lá e comprei o um Chapa Quente. Meu, um quadrinho daqueles que você fica viajando na década de 90, tá ligado? Um quadrinho muito legal, onde as histórias, são vários contos aqui, né, Que em quadrinhos, mas são vários contos, e onde você não sabe onde vai parar, mano, sabe, sabe assim? Não tem final é, que você pode, é, putz, isso é aqui vai dar nisso, não, mano. É surpreendente, cada conta é surpreendente, muito bem desenhado, Kitagawa é um monstro, e eu já tô com saudade de Kitagawa já. Já dá vontade de reler de novo, tô passando aqui, ó, já dá vontade de reler de novo, mano. Sabe? Muito importante mesmo o Kitagawa. Vou falar para alguém me trazer um bairro para poder eu mostrar aqui, por favor. Então, ó, vão na fé no Kitagawa. Inclusive o outro que a Monça já lançou também, projeto gráfico importante. Aí eu também li Paulo Freire, mano. Tá ligado? Hashtag presente da editora Draco. Tá ligado? Esse Paulo Freire da editora Draco, ele tem uma coisa que o quadrinho assim... Ele não mostra a origem, né, do Paulo, Coelho, do Paulo Freire, do Paulo Freire, do Paulo Freire. Não mostra assim como surgiu, como ele começou a estudar, né? É uma obra do Rogério Faria, do Ricardo Souza, do Jefferson Costa e do Ren, Ren Nolasco. Desculpa, Ren Nolasco. Mas só que ela mostra momentos muito importantes na vida do Paulo, né? E como esse, educa, esse educador, obrigado, tá? Como esse educador, ele se tornou assim um dos caras mais importantes, né? Ou se não, o mais importante da educação. Dá vontade, depois que você lê esse quadrinho aqui, dá vontade de você pesquisar mais sobre a vida do Paulo Freire. Então ele fez um bom trabalho, a editora Drácula fez um bom trabalho, porque dá vontade. Eles também lançaram junto com isso uma apostilha, né, de atividade, de círculo de cultura, tal. E essa apostilha, ela tem quem foi Paulo Freire, é bem pensado, porque dá vontade mesmo de você saber mais coisa, eu sei que tem muita gente aqui que conhece Paulo Freire, que acompanha o meu canal... Mas tem muita gente também que não conhece, principalmente a molecada, né? Tem que conhecer, mano. E tem umas coisas aqui interessantes nesse quadrinho, cara, de, de ativismo e tal... Que, meu, tem um momento aqui que tem um, uma morte falando com ele... É uma coisa assim, negativa, sabe? E ele fica resistindo, é, falando... Para, para, vai cuidar da sua vida... Isso tem muito a ver com a gente, mano, que é militante, sabe? É, é muito legal, mano. Tem uma incursão dele, a viagem dele também... É para outros países. Cara, esse aqui é um gibi muito necessário, tá? Editora Draca acertou muito. Adorei ler, mano. Já pus antes na fila, pulei a fila, né? Agora, falando de livros, li Lourenço Mutarelli, O Livro dos Mortos. Olha o tamanho disso aqui, rapaz. maior livro do Mutarelli até agora. Um tijolaço, certo? Onde quem é fã do Mutarelli vai se espaldar, porque tem muita coisa da vida dele. Ele faz aqui uma coisa da. aquela coisa da. De quebrar a quarta parede, né? Tudo, tá tudo aqui, mano. E ele também tem aquela questão de ser um romance, mas ao mesmo tempo vira uma biografia. Ele até fala aqui no começo do livro, né? Que é uma biografia hipnogógica. Hip, hipnagógica. Hipnagógica. Até falei essa palavra aí, foi difícil. Que provoca o sono hipnótico, sonífero, referente associado ao entorpecente que precede o sono. Então tem muito sonho aqui, tem muita coisa... Tem um personagem chamado Pompeu, que ele vive contando história para outro cara, certo? É um livro super indicado para quem quer acompanhar a obra do Mutarelli. E um livro bem diferente dos outros dele, inclusive. Se você quer é, ter a coleção do Mutarelli, ele sabe que vale super a pena. Beleza? Eu também recebi do Gibson Lima o Nós que Manda, certo? É, o Renato se vê em perigo quando voltando da escola em um dia aparentemente normal acaba cercado por um conflito de gangues. E, cara, é um gibi independente, né? Muito legal, eu gostei bastante, eu gosto dessa coisa que é quase um fanzine, mas aí o cara caprichou em fazer, né, a, o gibi, né, mano? Falou, não, vou fazer, mas eu vou caprichar. E aí é um cara que tá em crescimento, dá pra ver aqui que o trampo dele tá em formação, mas eu também gosto dessa coisa, tá ligado? De estar tá em formação, porque você acompanha a evolução do cara, sabe? Eu, eu, eu acho muito legal, mano, eu sempre compro esse tipo de obra, porque às vezes você pega um artista madurão ah pá. E você não vê a transformação dele aos poucos. E aqui dá pra ver a evolução até durante o quadrinho. Beleza? Super recomendo também. Aí eu ganhei o Home Amor, do Leonardo Triandópolis Vieira. Certo? Esse aqui é um quadrinho bem diferente. Tá ligado? Ele mandou pra mim aqui, ó. Falando, mais um trabalho meu. Dessa vez eu envio apenas como agradecimento. Mas aí eu falei, eu vou mostrar. vou mostrar logo no vlog. Certo? Por quê? Porque esse cara aqui fez um negócio diferente, mano. Ele pegou aqui... É, inteligência artificial, essa tão debatida inteligência artificial aí, certo? Ele pegou isso e ele fez um quadrinho inteiro com inteligência artificial. Então, tem, <risos> é uma questão difícil, pessoal. O pessoal vai ter que debater muito em volta disso aí, ó. As máquinas estão criando, né? O cara vai lá, digita as informações e a máquina cria. Então, vai na fé também, que é bem legal, diferente pra ler. Aí o cara é roteirista e as máquinas fizeram aí o, a inteligência artificial, Bom, vai tá terminando, Parque das Luzes, da Cecília Marins, né, mano? A Maria de Vicentes e a Tainá Freitas também, e esse é, a Cecília Marins é quadrinista, jornalista, ela faz aquele tipo de jornalismo em quadrinhos que eu gosto muito, tá? Então vale muito isso aqui, cara, é muito gostoso de ler, muito gostoso também, porque conta uma história assim que muita gente não vê a invisibilidade das mulheres, né? É, que vende o seu trabalho ali, que a profissão que o pessoal fala mais antiga do mundo. Aí fala que é vida fácil. Aqui nunca foi vida fácil para ninguém não, pessoal. É um quadrinho muito importante também. E ela fala aqui na contracapa, né? É, a Samira Hidalgo fala. HQ traz uma visão empática e respeitosa sobre a vida na prostituição. Aqui você não vai encontrar relatos violentos ou estereotipados da profissão, e sim sonhos e histórias de cada uma dessas mulheres. Cecília faz um trabalho de humanização. Eu acho muito importante. Eu gosto muito do trabalho da Cecília, mano. Vou falar pra você aí. Isso aí é uma grande... É uma grande promessa, se não realidade já do quadril nacional. Ah, aí, pra terminar, Stray Toasters. As torradeiras assassinas do Bill Sykevski, né? Uns falam Bill Saikovsky, Bill, não sei o que. Bill, eu falo desse jeito aí. E é da Conrad, certo? Cara, eu fiquei aqui, tipo, uns 10... Ou mais anos, esperando sair esse gibi pra poder ler... Porque uma vez eu recebi um embrulho de uma editora que tinha as cópias desse gibi aqui, umas xerox e tal, e eu fiquei maravilhado. O Saikevski é uma narrativa visual, assim, incrível, sabe? É um, um quadro, isso aqui me lembrou muito, mano, o trabalho, né, é, da Orquídea, a Orquídea Negra, certo? Que eu sou fã também, me lembrou muito Orquídea Negra, né? Claro que é, outro, é, é uma escola parecida, inclusive, né? Acho que o que está bem solto aqui. Não vou dizer que não falta é, uma ajuda no roteiro, mano. Porque tem hora que o que aqui também mete o louco na gente a gente fica caçando o que entender, né, mano? Porra, tem hora também que é foda. Mas é uma, uma obra muito importante, muito gostosa de ler, sabe? Muito diferente, com muitas experimentações. Se você gosta de experimentações, vai nessa. E por último, eu estava falando do Bário, né, do Jimenez aqui, ó. A nossa aposta do final do ano, certo? Meu, pra quem não conhece ainda o Gimenez, vai na fé, que o bairro você compra ainda, com desconto ainda, de repente, eu acho. Dá uma olhada aí, procura. Vai nas lojas físicas também, beleza? E chegou aqui, ó, o maravilhoso carro do... O que ele tá vendendo? Panela velha. Panela velha. Não, ele tá vendendo panela velha. Ele tá... <risos> ele tá pegando panela velha por alguma coisa, né? Será que é por pintinho, mano? Antigamente os caras tocavam por pintinho, né, mano? Você levava panela velha, os caras te davam um pintinho rosa, azul, vermelho. Eu tenho um conto sobre isso. Beleza, pessoal? Ó, bairro. Pra quem já sabe que a gente publica o Gmail já há um tempo, vem também um, um book plate, ó, bonitão. Beleza? Acompanha aí o catálogo da Comic Zone, certo? Acompanha aí o que a gente tá lançando sempre. Vai nas lojas físicas, se você puder, principalmente pra fortalecer os nossos parceiros. Ou também tem na Pens Dolls. Você entra no site da Pensendolls lá, que você pode comprar pelo site da Pensendolls. meu parceiro Tadeu, e lá tem todos os bonecos da porco também, tem tudo da Comic Zone, você vai se esbaldar lá e gastar todo o seu dinheiro lá, porque toma cuidado, hein, mano, porque começo de ano você tem que comprar com sabedoria. Aqui no caso é uma obra grandona, vale a pena, que você vai passar um tempo lendo aí. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo, um abraço.